É começar. Okay. vamos começar então com uma breve apresentação, antes disso, uh, o agradecimento pessoal, ambos, uh, é uma honra para mim tê-los aqui, vejo-vos sequência, tê-los aqui junto com os alunos do terceiro ano, que muito brevemente estarão, se não fossem concorrentes, <risos> mas estarão exatamente numa, numa situação em que poderão também pensar o seu futuro e como fazer algo a partir desse futuro, para mim vocês são uma das referências, têm outros colegas vossos uhum. pelos quais eu também tenho grande estima, mas vocês têm um espaço próprio, um espaço próprio, por várias razões, porque enquanto alunos eu tive o privilégio também de falar com o vosso para além de questões de natureza dos avós e todos e tivemos uma boa relação humana, isso é, significa Sim. muito para mim. Um, fui acompanhando umas vezes mais de perto, outras vezes mais 20 anos. O vosso pai, 20 anos. Pai. pai, 20 anos, não é? Não parece? Mais, é. calhar mais. Ou mais de 20. <risos> né? Mas interessa, não interessa. <risos> Cada um seguiu uh, projetos. Uh, processos, uh, projetos, processos de, projetos processos de vida um pouco diferentes, não é? um, um design industrial, um design cerâmica gerâmica, por opção cerâmica. na altura mesmo por primeira opção então, as experiências foram diversas na relação Sim. com a indústria e a determinada altura eh, decidiram em é verdade eh, agarrar uma ideia não é hum. e dar o corpo, eh, criar todos os instrumentos necessários para que essa ideia deixasse de ser só a ideia deixasse de ser algo concretizado Uhum. É, e é muito importante, nós estamos normalmente sempre perante objetos, os uhum. objetos dizem-nos muito, nós apreciamos os objetos pelas suas, pelos seus atributos, pela forma como funcionam, como aparentam, uh, mas aqui há algo mais, há, há um conceito que decorre todos os objetos e que eu acho que, estando por trás, não digo que se sobrepõe ao produto final, Acho que para... mas que o acompanha de uma forma é muito é, equivalente, com uma importância muito equivalente, que é o conceito, a possibilidade de contar uma história sobre a peça, ou do seu encontro com o património, nessa relação como foi uma referência e como ela se estende aqui, hum. dando também um bocadinho de continuidade àquilo que é uma perspectiva, hum. ou por aquilo que é conhecido à cerâmica das caldas, da sua e são da fábrica não. de bordal, portanto há aqui um aspecto de referência, de contabilidade, mas também de inovação, de inovação, que vocês sentem, -se? porque as coisas mudam, as pessoas que viviam no tempo da fábrica do bordal, já mudaram já todos, mudaram. É? Portanto, Já cá estão outros, portanto o tempo é diferente, por isso mesmo, porque as pessoas já cá não estão, estão cá outros ao, ao espaço, e da mesma forma que já cá não está o bordal, estão cá outros todos, ao, ao espaço. E para mim o trabalho deles é, certamente, o trabalho de referência, às vezes, até mais próximo, vocês desculpem-me isto, que o Francisco Martins também me desculpe, é de cá te trazer também. Uhum. Mas às vezes, mais próximo, mais fiel a uma experiência bordaliana, que a gente é até a própria bordal em determinados aspectos. Não é? Mas isso é pequeno indústria também, Existe. tem outros caminhos, é tem outros contornos, é. tem outras eficiências. No caso específico deles, a escala, a, a energia que eles tiveram. Uhum. É a capacidade, o sacrifício é, que é permanente. Não é? Sim. Eu estou aqui assim convosco com grande alegria, mas tenso porque, no fundo, isto é uma responsabilidade muito grande. Não é? Uma coisa é trabalhar para alguém, outra coisa trabalhar é trabalhar para não nós. Pouco, outra coisa é trabalhar sabendo que o fruto, o rendimento que vem, vem exatamente destas apostas, da consistência destes trabalhos, okay? não temos os ser no mercado, eh, já clientes, são coisas que são eles que fazem tudo, okay? portanto, há o apoio, obviamente, há a parte depois da produção industrial, subcontrato, de alguma forma, mas, a, a, a, a, vamos lá, a pressão é permanente, <risos> ao, ao mesmo tempo, reparem, eh, com todo este tempo que é necessário para gestão, é necessário ter tempo para ser criativo. E, e, e eu confesso que o, a, a minha, a minha, o meu preço para vocês é exatamente nessa capacidade de gerar todas estas é? atividades não é, uh, concorrentes umas das outras e ao mesmo tempo uh, complementadas, que são muito hum. importantes para aquilo que é que lhe parece. Mas depois gostamos é o... não gostamos. Mas é o resultado, não é apenas um objeto. Vezes, é tão cruel, não questão é cruel, nós podemos dizer que gostamos quando não gostamos, quando existe depois um trabalho tão profundo, e tão agradável. Portanto, gostaria que o trabalho deles e aquilo que eles vão contar se constituísse como uma referência também. Obviamente, certamente também não estarão arrependidos. Estarão algumas decisões que tomaram. É normal. Mas isso é normal. Algumas coisas correm bem, outras coisas correm é mal. Experiência-se. Mas a vontade assim permanece, não é? E, e pronto. Uhum. É, Cabe-me a dar-vos parabéns. Agradeço-vos em nome da turma, para vocês pessoalmente também por estarem cá e despenderem do vosso precioso tempo para partilharem uh, a vossa experiência, que é bonita. Ok? E agora deixo falar com por favor. Isto tem, não é nada de... muito formal. A aula, a aula. Uh, com o respeito que é exigido, uh, sintam-se à vontade para perguntar... Para colocar para questões, estejam à vontade, tá não há, assim não não há é qualquer formalismo seja... e até que pode-se gerar um diálogo e acho que isso pode ser, então, bem, é bastante é que, interessante. É a tá não uhum. é um outro falar e os outros a ouvirem e pronto, e até amanhã fica pronto, tudo por tu aqui. Merca, tá bem? Sim. Coloquem as questões que acharem que são úteis para, para cada um de vocês, para o grupo, tá em geral. Tá. Obrigado. Obrigado. Tá eu realmente, a minha formação é de design, design de cerâmica, aqui na, na altura, este gato. Uh, sempre tive uma experiência profissional muito ligada à indústria, até que trabalhei até o encerramento da grande fábrica aqui das Caldas da Rainha, que era a Secla, que fechou em 2008. Depois de encerrar a fábrica, eu tive outra experiência, eu acabei por nem sequer sentir o desemprego, porque eu ainda estava a trabalhar num sítio e já estava para outro, para ir para uma... A área totalmente diferente, que era a área das cotelarias a qual eu nunca me adaptei. Fiz outros projetos em paralelo, entretanto também decidi fazer o um mestrado, enquanto também estava a trabalhar nas coutelarias, mas realmente sempre o meu, a minha área de interesse foi a cerâmica e decidi, depois com o Sérgio também, começar a estudar um bocadinho a história da cerâmica das caldas da rainha. Na altura, nunca pensando que iria ter um projeto próprio, fora mesmo por gosto pessoal e porque associámos também a alguns trabalhos de, durante o mestrado. Uh, em 2013, não foi por opção, <risos> não foi, foi um bocadinho também por obrigação, decidi que também já não queria não fazia sentido estar a trabalhar para a indústria da cerâmica, também houve uma grande crise a nível das fábricas, uh, achei que já tinha dado a minha parte na área da... Portanto, como designer a trabalhar para a indústria e, juntamente com o Sérgio, decidimos criar o projeto Laboratório de Histórias, que nós, sinceramente, nem sabemos muito bem como é que até surgiu o nome, não foi? Cresceu tudo de uma forma muito natural. Na altura também tínhamos estado a fazer formação no Museu de Arte Antiga, a dar também a formação de professores, também tivemos essa experiência, e começámos a escrever um bocadinho também sobre a obra, a obra de arte no próprio Museu da Arte Antiga, a recriar histórias, e então por que não eu pegar nisso portanto, todas essas minhas experiências e quase que juntámos as duas num único projeto, daí um Laboratório de Histórias. Inicialmente também nós precisávamos de sobreviver, portanto, era um, um projeto não só por paixão, mas também por uma necessidade económica, e, curiosamente, decidimos de lançar o em Lisboa, está cheio de turistas, então por que não fazer um projeto direcionado para os turistas? Quero-vos dizer que foi um falhaço total, porque percebemos que nem sequer isto era para turistas, nem era para lojas de turismo, porque também não era esse o objetivo, e desenvolvemos pronto, o projeto, e, e nunca pensámos em ter a própria produção, sempre a subcontratação, mas nunca também a nível de, das fábricas, mas sempre pensámos trabalhar com ateliês nas caldas, porque era assim que nós... Já o tinha acontecido no passado, que as próprias pessoas trabalhavam em casa. Uh, e pronto, e surge o primeiro objeto, que é o majerico, mas já me estou aqui a alongar <risos> e melhor... que <risos> Sim, agora falas tu aí, então... Queremos agradecer ao professor Carradas por uh, nos convidar e virmos cá uh, ao, ao seminário. Cá, tá. Uma informação, como eu estava a dizer, também foi aqui na ESAD. Na altura, transição entre ESAD, e este gado, e acabei como este gado, e voltei agora enquanto ESAD. Também sou cá professor as turmas de design industrial, também já passei por cerâmica, a dar desenho técnico, professor Carradas na altura. Dar agora, modulação 3D, em termos de Solidworks, e também mando também, o desenho técnico. Agora, em relação aqui ao projeto, em termos de enquadramento, a Ruta acabou de fazer um enquadramento quase da, do projeto, mas há uma coisa que para nós é extremamente importante. Nós surgimos aqui, como o Sr. Carradas falou de Bordalo, antes de Bordalo houve outros, antes de Maria do Cacos houve outros, e tudo isto é uma evolução ao longo dos tempos. E o que acontece é que quando a Cidade das Caldas, não era é a Cidade das Caldas, mas as Termas das Caldas foi iniciada, foi fundada... Conselho concelho, município, que quisermos chamar, e a partir daí há um conjunto de pessoas que são chamadas a fundar a, a cidade. Um deles é precisamente os, os cerâmicos, ou os oleiros, na altura. E, e começa aí um pouco a, a, a história da cerâmica das caudas e vai evoluindo até aos, aos dias eh, de hoje. Com certeza, eh, o mais marcante, ou que se ouve falar mais, e penso que todos conhecerão, penso eu, que é Maria dos Cacos, é, é, Só há é um... mais, que é? um recentemente, é o bordal Pinheiro. Sim, mas a primeira, a primeira, a primeira é. referência, se vocês quiserem ir ao é. museu da cerâmica que vão encontrar algumas figuras figurativas, como a primeira que nós temos aqui presente, que é precisamente a, a ceramista que sai das caldas, faz um pouco uma busca ao nível nacional e ao nível internacional, e começa a fazer uma recolha a, e comprar cerâmica fora. E, ao mesmo tempo, começa a trazer as referências externas para a Cidade das Caldas. Outra referência que nós também trazemos e que achamos também importante nas Caldas e pensamos que é aí que Rafael Bordalo Pinheiro foi embeber grande parte de, ao nível da técnica, modulação, vidrados e que é muito esquecido pela Cidade das Caldas, que é o chamado Mafra, o Cipriano Mafra. Se vocês forem ao Museu da Cerâmica, penso que já foram lá, e se vocês fizerem uma análise das duas referências, consegue, toda a gente fala de Rafael Vidal Pinheiro, Rafael Vidal Pinheiro, mas Mafra é precisamente uh, o propulsor daquilo que vocês conhecem hoje da cerâmica das caldas. À sua volta, uh, como durante o século XX, houve um conjunto de empresas aqui locais que todos faziam dentro da mesma filosofia, a mesma, a mesma tipologia de peças. Rafael Bordal Pinheiro é dentro disso que eu estava a dizer, basicamente a um conjunto de técnicas, desde os vidrados, modulação, referenciais, em termos de, de, de iconografias trabalhadas, que eram trabalhadas um pouco transversalmente aqui na cidade. Posteriormente, Mas, a Bordal Pinheiro... Só que, só que isto, toda esta cerâmica traz influência do sim, portanto, isto não é só de caldas. Portanto, só ver um contexto, uma isenção que às vezes as pessoas até pensam: ah, isto é cerâmica das caldas, só existe nas caldas. Não, basta ir fazer o dardos de artes Em Paris, nós percebemos um que isto exatamente. é tudo influência. Por exemplo, no caso do Mafra, foi o rei Dom Fernando, o facto de ser apoiado pela, pronto, pelo rei, portanto, essa história que acaba por. Ficava um... aí uma coisa interessante a é falar e a é fazer referência, que é quando a gente vê as peças marcadas com caldas de Portugal, Uh, foi assim que o, que o rei Dom Fernando pediu uh, a Manuel Mafra, na altura, para marcar era, as peças. Era, era um dos... E nós fomos buscar precisamente, nós marcamos com Caldas Portugal, precisamente por essa referência também. O Mafra era um, um, um dos oleiros, ou uma das empresas Sim, na altura, isto. que era que fornecia a Casa Real. E por isso essa, essa situação... Mas agora, é. uh, a tese de doutoramento da, que ela fala, isso com muito cuidado. Da Cristina... Cristina Norte. Depois, Costa Mota Sobrinho surge posteriormente a Bordal Pinheiro e foi ele que acabou por agarrar na fábrica e foi um dos, um dos criativos, se quisermos chamar, na altura, que trabalhou na, na Bordal. Também o filho de Bordal Pinheiro também. Depois, posteriormente, já mais, talvez anos, 20, anos 30, 40, Ponti Souza uh, foi um dos, um dos elementos chave para a criação da empresa Secla. Ele próprio era, um se acho que em termos de criação acho que na altura já já era uma das pessoas que em termos de modulação, era, tinha algumas alguns potenciais e muitas das peças que existem são da própria Secla foram, foram modeladas por ele. Outra referência também. Uh, Outro periodório também da secla também a foi outro, também, outra hum, criativa que passou pela secla E depois as duas últimas empresas mais fortes aqui na Cidade das Caldas fazemos referência à secla e às Frenças sutil. sutil. São elas que acabam por eh, ficar quase até à fase de fecho das grandes fábricas locais, são as duas grandes empresas. As duas ambas fecharam precisamente no final da primeira década do século eh, 21 Queres tu falar Sim, agora posso do... falar com encerramento no fundo de várias Fala porque eu que estar vou lá. encerramento de várias fábricas também não é obrigou-nos muitos das pessoas que estavam a trabalhar na área da cerâmica a ou procurar outros empregos ou então no fundo gerar o seu próprio emprego portanto hoje presentemente as coisas andaram de uma forma muito rápida e, e como nós tivemos a oportunidade de constatar tivemos agora também em Frankfurt e percebemos que a indústria cerâmica está outra vez muito forte, mas não aqui nas Caldas da Rainha. As Caldas da Rainha têm Bordal Pinheiro, que, com o grupo que compra da Visabeira, cada vez a fábrica está mais forte, tem a sua filosofia de trabalho, implementou a marca, consegue realmente espalhar as peças por todo o mundo com a marca própria, mas uh, tudo o resto acabou por, uh, por encerrar e realmente a indústria e a Alcobaça é que estão agora as grandes empresas. Pronto, aqui as grandes referências que hoje ainda cá estão, abordado aqui. Aqui quer que é importante fazer uma referência que o Ruto estava a dizer. É assim: a cerâmica da Alcobaça está em, podemos considerar que está em grande, sim, é verdade. A escala está, acho que está num outro ponto de vista. Eu acho que ao nível criativo. Ou seja, se nós formos a ver uh, pequenos ateliers uh, individualidades, aqui existem. Não, não, não, Enquanto não, não. Na, em Alcobaça, isto não é tão regular. É mais, é mais uma é mais a produção <risos> massificada, se assim o quisermos Sim. chamar, do que propriamente uh, aqui. Aqui podemos ter mais potencial, se nós quisermos. Ou seja, dependerá muito de dos canais que nós vamos trabalhar em termos de futuro. Sim, Mas se quiser ser um pequeno produtor, ou produzir as minhas próprias peças para produzir meios e peças com certeza não vai ser uma grande... Uma grande unidade de produção, mas terá o seu valor, como é óbvio, que por sua vez poderá uh, prosseguir e ter uma grande uma grande produção, uma grande, salvo seja 5, 10, 15, 20 trabalhadores, penso que já é uma unidade produtiva já interessante. Mas neste momento temos três fábricas locais que são aquelas que acabam por dar. Uh... Elas Talvez duas modelos são mais conhecidas. Talvez a Vidal Pinheiro toda a gente conhece. Conheço, a a, a Molde também. faz um produto totalmente diferente, não muito relacionado com a cidade da, das Caldas, portanto, é que também faz muita exportação. E depois a outra fábrica, que é o Fer, que tem um património fantástico aqui na Estrada da Tornada, mas por várias situações, realmente, pronto, a pessoa que está à frente da fábrica não quer desenvolver mais o produto, faz aquele tipo de produto, tem os seus clientes, mas também todos os seus modelos, toda a sua conexão está muito orientada para estes modelos uh, naturalistas, tanto relacionados com a cidade das caldas, que é uma mais valia porque a nível de vidrados e tudo isso tem um conhecimento rico em comparação com empresas de alcobaça que hoje realmente têm um grande crescimento, grandes produções, mas que fazem tanto uma moça mais de mesa e com vidrados que compram hoje nas torrecidas e não sei que empresas que também desenvolvem os próprios vidrados e fazem no fundo a minha grande mais valia é a produção do que, propriamente, a parte criativa e as técnicas. Pronto, aqui há um bocado nós já falamos, o que é que foi o nosso objetivo do projeto foi não só valorizar a produção da cerâmica das caldas, mas também valorizar a escrita e a ilustração. Até a reunião de três áreas artísticas, no fundo, o que é que nós procuramos é reinventar objetos tradicionais ou as próprias histórias. Agora, nós não somos historiadores, daí os histórias, vamos estar sempre a dizer que muitas vezes, porque nós convidamos pessoas para escreverem histórias portanto, associadas ao próprio objeto. A pessoa não adquire só o objeto, mas sim também uma ilustração e um texto. Também o é nosso objetivo sempre foi fazer questão de, de descrever nas embalagens a nossa filosofia de trabalho e de estar identificadas todas as pessoas fazem parte do processo criativo e produtivo. Porquê? Porque nós consideramos que o objeto não é do designer, mas é de junção de todos nós. Portanto, aqui o, o objeto é apenas o resultado de, um, de uma metodologia projetual. Desculpa. aqui Há uma peça que é muito agarrada às caldas, que é o facto de tirar os moldes diretos a elementos fertilistas. Nós temos as coves, não é, da e não só, e que nós brincamos com a alface e é os alfacinhas de Lisboa. Mas aqui com certeza é importante fazer uma referência a várias situações. Uma delas é o tipo de modulação que é específica aqui da cidade, a via neste momento começa a haver um elemento, muito poucos é, o uh, fundadores a modular uh, depois uh, os tipos de vidrados que eram aplicados em termos de de faiança uh, uma das coisas que eu voltava a falar que é precisamente a questão de nós em termos de naturalismo fazemos vamos chamar de rechapamento. o rechapamento não é fazer moldes diretos a, a elementos naturais é sim a peças mas vamos chamar de rechapamento a objetos naturais no caso no caso das folhas de couve, as folhas de alface, no caso que nós fizemos, é um pouco é, tentar aproveitar essas técnicas que existiam e que foram usadas aqui localmente e exp explorá-las em novos objetos. É um pouco isso que nós, quando falámos aqui da técnica, queríamos é, fazer é, referência. Aqui, se quiseres falar daquela parte da história, que estavas a falar, Putz. No fundo, é... A nossa filosofia de, de trabalho é realmente não só o desenho do objeto, mas também associar à escrita e à ilustração, e cada objeto em si, muitas das vezes, o que é que tem a ver com a cerâmica das caldas, nós não trouxemos sempre o caso da varina, a varina teve precisamente, fomos beber minha informação às garrafas antropomórficas da Maria dos Cacos, foram as primeiras garrafas e figuras humanas vidradas a uma só cor, na altura com os óxidos locais, e nós fomos buscar agora pigmentos e corantes, e também o grespo, porque os objetos hoje em dia têm que se sutilizar, não é? E têm que dar durabilidade. Mas Com certeza que também é importante fazer outra referência também, que é assim. ou seja, nós quando quisemos pegar nesta questão de contar histórias em formas de objetos, era um bocadinho também no sentido de buscar referenciais, e referenciais estes quais? Nós, quando começamos, isto por uma estratégia também nossa, nós pensamos muito na ligação e na proximidade que temos com a cidade de Lisboa. E, acima de tudo, pensamos muito na questão do turismo. Nós pensávamos, quando fizemos a primeira peça, a questão do Majerico, pensávamos que tínhamos tido uma luz brilhante e que essa luz iria nos levar a comercializar as peças para este tipo de público. E chegámos à conclusão que não é nada disso. Quem, quem diz o rico é precisamente aos portugueses portugueses sim, é que compram este tipo de peças porque vão buscar lá todas a partir deste erro que nós tivemos e que nós achamos que foi um erro na altura mas que acabou por ser, acho que na altura até foi um sucesso acabamos por desenvolver um outro, um outro conjunto de peças no caso, por exemplo, o corvo é uma peça que nós, neste momento é uma peça que é associada à cidade de Lisboa mas se nós formos a pensar ao nível... Uh, existem uma quantidade de cidades que têm como referência, precisamente, como o, sendo, corvo, o corvo. A questão de Londres, sei que sim, é que nós vendemos... Berlim, nós imensos também. Tamanho, por... Ou seja, por, as, os referenciais que são nossos acabam por não ser somente nossos e, e acabou por ser também a chave para nós internacionalizarmos um pouco a marca. Apesar de cada uma das peças ter associado, como a Rússia a dizer histórias. Histórias estas é assim, com são muito relacionadas com, com o local em si. Por exemplo, o caso do Corvo. É uma história que é associada precisamente às tabernas de Lisboa, à cidade de Lisboa, mas quando nós exportamos este objeto ou quando nós vendemos lá fora, as pessoas não estão muito preocupadas com essa, com essa situação. Mas gostam Acabem, da vão história. Aí, também da história, da nossa própria história. E gostam. Foi, foi outra coisa que nós só tínhamos em português e em inglês e de repente já tem que ter isto tudo em francês, porque as pessoas também querem as histórias, mesmo os franceses, na língua deles. E eu nunca pensei que lá fora, realmente, as pessoas adquirissem os objetos também pela história. Isto também foi uma surpresa. Se quiserem levantar alguma questão, é levantarem, está bem? Uhum. Se quiserem levantar, essa pessoa, se pessoa só faz Sim. favor. Se de estar aqui a falar, a falar, Pronto, aqui é... Isto é um bocado, uma, uma, é uma continuidade. Ah, uma, há, uma, há, uma opção, há uma opção da escala do objeto. Sim. Ele tem uma questão de escala. É? Varia pouco está ali. Isso é uma estratégia. É uma estratégia, é. A ter o próprio packaging. A ter o próprio package, o que é que nós ser fazemos? Mais, ser mais que eu, é? Sim, mas nós agora temos o tem também Tem o porque a querem que eu esteja A verdade, nós começámos isto na minha casa. Então nós não podíamos também fazer objetos muito grandes, uma questão de espaço. Ah, o objetivo é fazer objetos pequenos e que também, como nós também não tínhamos grandes produções, nem esse o objetivo, é que também fizéssemos reaproveitamento das caixas. Isto porque o próprio packaging é pensado nesse sentido. A caixa do corvo dá para o, para o martinho, também dá para o, o galo, para quê? Para que o custo o cortante seja diluído é? ao longo da produção, porque nós também temos que pensar na parte económica e no armazenamento, porque armazenar material de, que tem custos. Essa é uma parte. A segunda parte tem a ver precisamente também com, com o valor, ou seja, nós, há, há determinadas peças que têm um valor. Um, um valor. Se eu tiver a trabalhar com uma escala muito, muito reduzida, o valor comercial também da peça também é diminuto. Se for uma peça também demasiadamente grande, tem um outro problema, que é a questão do transporte. Acima Sim. de tudo, quando Será nós pensamos neste, neste tipo de, de negócio, era um negócio muito eh, que funcionaria para a questão também da internacionalização. E a partir daí temos que ter uns tamanhos mais ou menos eh, interessantes, de modo a que eu consiga redimensionar caixas por forma é que os custos de transporte também sejam uh, reduzidos mas, por sua vez, também, enquanto consumidor final eu posso colocar uma caixa ou uma peça quase dentro de uma mala de viagem e vou embora como vocês sabem, quando viajamos uh, low cost, quase sempre uh, a ideia é colocar qualquer coisa dentro da mala levar uma recordação às vezes a caixa é nem sequer vai eu, às vezes, quando vamos fazer entregas, olha, nós não queremos estas caixas porque estas caixas... O Eu conheço, não que só quero mesmo levar a própria não peça. Cabe não cabe que sejam todos assim, mas é um pouco isso. Há aqui uma questão também de ter alguma atenção em relação às dimensões do próprio uh, objeto. Em relação a esta parte, que nós queríamos contar era o assim, seguinte. Nós aqui, quando nós falamos em modular cada uma das peças, tentamos que haja vários modeladores, que haja várias empresas a produzir as mesmas peças, um, estas empresas até podem ser pequenos estúdios ou pequenas uh, ateliês a produzi-las. Um, ilustradores convidamos vários ilustradores, histórias convidamos também vários várias pessoas para escreverem histórias. Ou seja, o que é que nós criamos com tudo isto? Que o projeto uh, ao nível de riqueza pela equipa que começa a fazer parte, não é constituído por três ou quatro pessoas, mas sim é uma rede que acaba por ter uma dimensão uh, bastante interessante, porque acaba por explorar várias, vários tipos de pessoas, e que vai enriquecer é. enquanto é. Um projeto. A ideia ter no fundo é que a relação entre várias gerações, gerações das pessoas que realmente fazem a modelação, que já são pessoas com alguma idade, vou-vos dizer que é muito difícil de arranjar modeladores profissionais neste presente momento para trabalhar. Uh, Uns dos quais até que nos faz, já são pessoas que estão reformadas, que é muito complicado. E depois com uma geração mais jovem da área de, tanto da escrita e da mostração, que esse é o nosso objetivo. Acho que o projeto fica muito mais rico quando, no fundo, cruzamos gerações. Tomar, Às vezes não é bem. Exemplo, Às vezes não é bem, depois, por exemplo, no pirão, quando convidámos a Mafalda, ela quis muito que fosse o António Torrado. E eu quando disse, vou ter que ligar o António Torrado, aquele escritor da nossa idade, da nossa idade, quando nós tínhamos, éramos crianças, né? o grande escritor de referência, e com a idade que ele tem, era assim, para mim foi assim um bocadinho complicado, mas também foi muito interessante, porque acabámos por estar com ele, num sítio maravilhoso, que foi no Hotel do Mar, em Sesimbra, porque era onde ele estava, era um sítio que eu queria conhecer, e nunca tinha lá entrado, uma obra de, de Conceição Silva, e que tem lá muitas obras também do de Corbin Lapa, não sei se bem que ele não está muito bem cuidado e também foi muito interessante porque pronto, tivemos ali uma tarde inteira com com ele e, quer dizer, nunca na Mas minha vida aqui. pensava que ia estar com António de Mas <risos> pronto, basicamente a ideia, além da peça, termos cruzarmos a ilustração com o texto uh, criativo Não sei, queres ler? Não, não. não? É queres Qu Qu Queres ler? Qu Qu queres ler? Como é que as coisas contamina? Como é que se contamina? Por exemplo, do, caso o outro, do... Seja, Quando há uma ideia do peão, vou... claro. não sei como é que aconteceu, mas há a ideia de fazer o peão, mas há a partilha dessa intenção de fazer o peão. o peão já está feito quando pedem a história. É nós é até... Te... Uh, se calhar há situações diferentes, não é? Não, por acaso, por acaso, eu, um caso, não, por acaso até, até o momento é uma coisa que tem acontecido, é nós pensamos na ideia, há sempre uma pesquisa, por exemplo no caso do corvo eu fiz uma pesquisa, mas entretanto nós percebemos como algo muito interessante, que havia corvos às portas das tabernas em Lisboa, que se chamavam Vicente e que os corvos, extremamente inteligentes, picavam as pernas das senhoras, que os tabernais... Eu sei isto o máximo. Então, por que não pegar nessa história e recriar? E depois também convidámos o César, veio forma de poema, também não é por acaso, não é associado ao romantismo do próprio corvo, uma pescadela ao Edgar Allan Poe, portanto, isto também não é, assim, não é assim tão popular, nem tão inocente. Isto muitas vezes isto é pensado. Uh, até o momento, nós geralmente temos a peça, quando a peça está mais ou menos, nós percebemos que ela é execuível e viável em termos de produção, aí nós convidamos as pessoas, porque senão é muito complicado, já nos aconteceu falarmos com as pessoas e depois não conseguirmos realmente finalizar o trabalho. Outra situação que nós queríamos fazer era alguém escrever os textos e nós desenharmos, que eu acho que isso também pode se tornar e valorizar, mas até o momento isso ainda não aconteceu. Mas há aqui uma coisa interessante também, nós tentamos fazê-lo sempre. Quando desenhamos a peça, nós pronto, conhecemos algumas pessoas que trabalham na área de ilustração, ou, e às vezes também a nível do texto. E o que acontece? Acontece que nós tentamos também muito tentar relacionar a peça com a pessoa que própria ilustra. Ou seja, uma peça interessante que nós por acaso não trouxemos, mas quando eu os nomes, não sei capaz de lembrar, nós desenhamos um galo. E vi um rapaz aqui nas calas que é o Ricardo Santo. Não sei se te recordas, é uma pessoa que desenhava imensos galos e assim, na altura, foi, olha, é porque eu registava todas as cabeças com, com cabeças que de e na altura, uh, convidámos o, o Ricardo para ilustrar essa peça. No caso da Varina, é a única peça que não foi desenhada No caso por de nós. Mafalda, foi também interessante, porque a Mafalda é uma colecionadora também de Mas piões. Mas nós não sabíamos de piões. Mas pronto, acabou de ser interessante Era... nesse, nesse sentido. No caso na varina, que foi a Storytellers, é que eu tinha estado no museu do, de Lisboa a falar com, a com o diretor questões. e estava a dizer, estava-lhe mostrar outras coisas que estávamos a trabalhar e depois disse que ia fazer uma varina. E ele disse-me: Então, vou, vou, vai haver para o ano uma exposição sobre as varinas de Lisboa. E à medida que eu estava a fazer a investigação, percebemos que as varinas eram extremamente vaidosas. Então, decidimos convidar os Storytellers para desenhar. A própria Varina, porque eles já contam histórias através da roupa, porque não? Porque também é o nosso objetivo, nós até ao presente temos sido muito nós os dois a desenhar, mas gostava muito de alargar para outras pessoas. Mas a preciso ter dinheiro para lhes pagar decentemente. Que é hoje, tanto os objetos, muitas das vezes as pessoas não valorizam o processo criativo. Nós, como fazemos, valorizamos e acho que isso tem de ser pago. E o sistema dos Israel tem essas coisas. É muito complicado. Vez é difícil. Pronto, aqui só para perceber algumas... Que é a parte técnica? De, de... Ou seja, aqui técnicas. nós trabalhamos várias técnicas, não é só a parte da cerâmica, mas tentamos também explorar outros materiais. Uh, trabalhamos muito também a área da, da fundição, uh, fundição em moldes de areia. Que é muito uh, difícil cá em Portugal já encontrar. encontrar. uma Isso começou por, por uma casualidade. Na altura, quando começamos a desenhar esta peça, uh, desenhar tudo em cerâmico, o material cerâmico era extremamente complexo de modo à leveza que nós pretendíamos levar à peça. Por isso, o que é que nós fizemos? Começamos a desenhar a peça, quais seriam os materiais que podiam se encaixar e coordenar no sentido de criar -se esta leveza, mas ao mesmo tempo mantivesse a mesma linguagem quase do corpo do corpo. E por isso é que começamos a trabalhar com na área da fundição. Depois trabalhamos também agora com a área de, das madeiras também trabalhamos muito com a oliveira temos uma peça que é o monte das oliveiras que trabalhamos com, que é um prato com madeira de oliveira de aí é será portanto, aqui é em termos técnicos não é nada portanto, é uma peça feita à prensa em grego começámos a introduzir grego também ela é marcada se bem tem alguma dificuldade, mas todas as peças estão marcadas com o monograma, porque nós não fazemos questão de estar no Laboratório de Histórias, porque o objetivo também não é a marca Laboratório de Histórias, mas sim as peças e todo o conceito e o Caldas de Portugal. E depois procuramos realmente esta do Sérgio, esta peça, algumas não temos algumas dúvidas estas, eu sei que é perfeitamente toda dele, foi ele que a desenhou. foi de ter madeira de oliveira. Começámos a procurar e descobrimos uns alemães que estão no meio do Alentejo e que trabalham a madeira de oliveira e eles fazem de, portanto, aqui as oliveiras, que elas são fixas à cerâmica com um parafuso inox. É uma peça que nós vendemos muito para a restauração, não é? uhum. para restaurantes com estrelas mexicanas, porque agora é um mercado que nós, por exemplo, nós exploramos, mas é um mercado que está aí para desenvolver. Os chefes de cozinha têm muita necessidade de peças, nós recebemos constantemente também contactos de, para desenvolver peças, mas não conseguimos fazer e muitas das vezes eles não, também não têm noção dos custos de desenvolvimento, porque nós, nós querem pratos redondos, tem de ser feito num roller e isso obriga a, a produções grandes. Mas há muita tanto, muita procura da parte dos chefes em trabalhar com designers de cerâmica. Portanto, é uma, é uma oportunidade. De porque, assim, hoje... o, que, o que acontece? Acaba, <risos> porque eles, quando, quando querem trabalhar, e isto pode ser interessante para vocês, até para apresentarem propostas e tudo. Ou seja, quando iniciam um projeto, eles querem fazer quantidades muito reduzidas. Estamos a falar de 50 peças, por exemplo. 50 peças parece um número interessante, mas os custos que estão associados a desenvolver moldes, madres, produção. Uh, o mas tempo hoje... que nós levamos a fazê-lo, uh, neste, neste momento, não nos interessa a nós, mas é mais uma forma de nós podermos iniciar uma, uma, uma forma de projeto. E às vezes poderá ser coisas interessantes para uh, E há muitas atelias é em Lisboa, hoje. não sei se vocês conhecem, mas há muita gente que está a trabalhar, tem pequenos atelias, que partilha atelias e estão a desenvolver peças precisamente para os chefes de cozinha. Há um projeto aqui Conheces? Málaga? ela chefe trabalho o problema que é um trabalho relativamente simples e Exatamente, pois não tem noção... Quando nós avançámos com o valor que tínhamos para Sim. desenvolver protótipos... Não tem noção, não. tipo, nós a falar exatamente não é? Sim. Não, é já... E por muito barato que seja. E por muito barato que seja. E nós... mesmo. Mas uh... nós há peças. Oh, mas isso para eles não é nada. É? Mas não é nada. São 10 são menus. Mas olha, por exemplo, há chefes que são muito receptivos, o Avilés é muito receptivo a esse tipo de projetos. Ele compra esses alfaces, também nos compra este, e às vezes procura é preciso de peças, mas pronto, não é a nossa, o nosso trabalho. Mas para quem está a iniciar e ter uma relação próxima com o chefe, é importante no desenvolvimento de, de peças. Porque eles, é, é muito importante. Será que não é? Pronto, é assim, agora em relação ao projeto em si, um, aqui tinha umas aqui imagens anteriores, mas, mas assim, já falamos aqui desta vez não vai estar aqui a replicar a mesma situação, e aqui o mais importante talvez seja a questão do packaging. Quando falamos do packaging, nós podemos comercializar as peças individualmente, ou seja, o que está aqui somente, é uma, unicamente uma taça, ponto final, vai dentro de uma caixa e vamos comercializar. Só que se fizéssemos isso, o que iria acontecer é que éramos mais uma empresa a produzir peças de cerâmica Poderíamos parecer que tanto somos dois, que tínhamos uma fábrica de 300 pessoas a produzir E nós quisemos diferenciar um pouco o nosso produto O nosso produto não é peça de cerâmica, mas como o Ruto disse, e acho que foi isso que nós pensamos na altura Era um produto que era consumido precisamente pela temática de ilustração Tinha um texto e era um pouco explorar um determinado imaginário que ele tivesse patente no isto cá que é uma situação, uma das coisas foi quando estava, nós fizemos esta maquete e outra Deixa que era o objetivo, era que introduzir a arquitetura de papel com a peça. Era tipo, faz, algum, faz alguma confusão e a mim faz deitar isto para o lixo e muitas vezes as pessoas não sabem muito bem. Só que aí levámos uma loja que, pronto, na altura foi à Vida Portuguesa e mostrámos, e elas disseram, pronto, é muito importante a parte do package, portanto, a ideia da arquitetura de papel para funcionar, neste caso era uma Majerica, era um Napol, podia ter muita piada, mas realmente em termos depois comerciais não iria funcionar, portanto, muitas das vezes nós temos que saber ouvir também um o registro ou outra pessoa para a qual estamos a trabalhar, para reajustar o projeto. Ah. Tem a ver com a questão da degradação, ou seja, nós temos pessoalmente atitude papel, mas há uma, há uma questão que é, por mais que nós não queiramos, mesmo um produto ir bem embalado, com alguma resistência, chega ao final de um mês ou dois, a própria embalagem começa a ser danificada. Então, convenia que houvesse algo minimamente resistente e que pudesse perdurar ao longo do tempo. E por isso o porquê de estarem caixa, em caixas, apesar de haver alguma fragilidade no é próprio produto uh, label. Okay? Como a Ruth já disse, já tinha feito referência, fazemos indicação da filosofia da marca, quem são as pessoas que colaboram, desde as fábricas, quem modela, quem, quem produz... Todas as peças são marcadas também. ...identificadas no próprio packaging. Pronto, são algumas soluções que nós desenvolvemos inicialmente. E o quadro, que no também as quadras não são quadros assim tão populares, são as quadras populares, mas ao gosto do Fernando Pessoa. A tradução, eu fui procurar a obra mesmo na Biblioteca Nacional, fui encontrar o livro. Mesmo tudo isso, fiz questão de comunicar, embora seja do, também do Fernando Pessoa, que já, é, portanto, já não há propriedade intelectual, porque já tem mais de não sei quantos anos, mas fiz questão também de identificar, de, de informar a casa do Fernando Pessoa, portanto, para que as coisas sejam feitas. Sim, sim. Tinha, com, com, com a restauração, com uma pequena produção de 50, 60, 70 peças. Hum, disse também o que não interessava, pelo menos nesta fase, o simples <coughs> de que é muito caro produzir, e obviamente desinteressa o cliente o elevado custo. No entanto, uh, sendo um laboratório de histórias, teria uma componente de uma história relacionada com, com a peça, Sim. ou seria só mesmo de uma produção? Não. De facto o impedimento aquilo que eu percebi foi só o custo. Não, aqui não, não é? A questão é que é que tipo, nós a nosso, o, nosso, o nosso projeto portanto é muito pensado só fazer alguma escala. Não é o, o portanto, nós quando produzimos não produzimos sem sem ouriços produzimos mil e é obrigado a ter um molde de prensa. Neste caso, um chefe, mesmo que seja uma travessa, que queira molde de prensa, ela tem um, só o próprio molde tem um custo tão elevado, portanto, para produzir 100 peças, já dificilmente uma fábrica o vai produzir, porque só o facto de a pôr o molde e tirar o tempo de... É, é bastante e, e impede de fazer outra produção. Mas, e produzem, Ruth. O problema é que fica um custo muito elevado. Fico muito elevado. Porque agora, assim, o custo daquele for... molde tem que ser diluído pelas 100 peças. Eu até posso produzir 3 peças. Agora, Mas, por exemplo, se um molde que vai me custar 100 ou 150 euros, tem que ser dividido pelas 3 peças, ou 4 ou 5, ou as 10 as que forem. Ou no caso, sempre forem 50. Agora, aqui a questão é que muitas das vezes, esse tipo, o chefe que, é, que faz um trabalho de autor, também quer um trabalho de autor do, do próprio designer. E muitas das vezes isso pode ser feito manualmente, pronto. Mas isso também tem um custo elevado. Penso que era isso que... E eles também têm que perceber essa parte. Do... Eu vou dizer aqui uma coisa que pode ser uma resposta. Uma resposta. Não sei se é isso Há... que... Há uns dois anos atrás, mais ou menos, nós já vendemos peças para o José Vilas, algumas. Estas acaso, também, O nosso, nosso que... primeiro cliente foi o José Vilas com, com uma para, para a pizzeria Lisboa e na altura quando continuamos a manter algum contacto Prometo na altura para a eu acho que vou dizer uma coisa mas acho que não é, nenhuma, não é nada que vai ficar chateado comigo nada nada acho que não o primeiro corvo que nós fizemos também na altura António ainda que a nossa foi para o António Costa quando ele ganhou a câmara municipal de Lisboa o avilés ofereceu uh, ofereceu um corvo. Uh, ainda o vidrado nem sequer estava o final ainda tinha a chamada casca de laranja ainda tinha, não estava completamente afinado Lembras-te? Uhum. E foi assim que foi, foi, foi oferecido. Na altura, com os contatos que nós fomos mantendo, ele quis muito que a gente desenvolvesse um projeto. Se vocês quiserem pensar nisso e se quiserem apresentar, e acho que ele é que quer que não, não, não vai dizer não. que não. Na altura, ele queria fazer um cozido à portuguesa. Queria muito que nós desenhássemos uma peça que era um cozido, cozido à portuguesa. Para o à portuguesa dele, que é um povo. Assim, desenhar um cozido à portuguesa, sim, é interessante um cozido à portuguesa. Mas o tempo que eu iria perder para desenhar um cozido à portuguesa, minimamente interessante para o Laboratório de Histórias, e que fosse ao encontro daquilo que ele pretende, Quanto é que isso me custa? A mim, o Laboratório de Histórias. E eu sei que o mês de desenvolvimento, para mim, eu não me iria pagar esse mês de desenvolvimento. Logo, nós não o fizemos. Às vezes, temos que tomar decisões. Para de não estarmos ali exposto. É, Estamos apertados. Sim, é apertados no sentido, há contas para pagar ao final. Ou seja, mandou se produzir mil peças, tem que chegar ao final, estou a pagar as mil peças, mas as mil peças não estão lá no espaço para sair. Mas eu tenho que as pagar. Pronto, esta gestão é extremamente difícil. Isto nesta fase inicial, são cinco anos, é verdade, já é algum tempo, mas chegar ao fim e sermos responsáveis de pagar tudo aquilo que nós temos a pagar, custa. Por isso temos que falar muito bem as decisões que nós fizemos. E é exatamente aí que era a questão, que talvez não tenha gostado bem, é exatamente isso, é quando um cliente encomenda ou propõe uma nova linha, uma nova peça, se o Laboratório de Histórias tenta acompanhar isso com uma história, de facto, ou se parte para a história? Se for com esse objetivo, e, e se for do nosso interesse, sim. Mas, Mas tempo agora é nós... Nós ainda agora temos Não. uma peça que há partida, na altura tinha falado com o professor Carradas, que era para as fotos. Dois anos depois, tornaram-nos a semana passada, que queriam avançar. É óbvio que essa peça tem associada, não vai estar, mas nós quando e a pensamos sim... Eles não vão ter o nosso, não vai estar, o nosso, não nosso. Mas quando nós a pensamos, sim, tem, tem, tem a mesma filosofia de trabalho, está lá tudo implementado. Agora, é assim, não vai estar uma história associada, não, mas a partir da quem é vir, a partir da vai, vai vai associar. E pelo, também pelo que eu percebi, tenho visto aqui no site, que eu vou acompanhar, então, um, os contos são mais ou menos populares, são contos populares, do domínio do povo, o povo mais ou menos 60%... sim ficcionado, sim. Uh, há margem para trabalhar outras histórias não tão públicas ou não tão. histórias? é caso dos, dos Melros, e assim que é do Afonso Cruz, não é assim nada popular. Não é tão, não é tão <risos> Mesmo claro. esses que parecem assim é tão. Mesmo esses é. que parecem tão populares, eles não são tão, assim não tão, são tão populares. populares. Quando se vai a Medusa e o Majerico. É isto. É sentido, não é? o povo, o povo. Sim. Mestres, exatamente. É. Daí. E mesmo o que a ruta fora do Melro tem, tem uma segunda conotação, tem a ver uma crítica até à própria religião. Sim, tem a ver com o trabalho do ah, Afonso, é assim. da, da escrita ah, do Afonso, é. quem disseram. Portanto, há ainda uma margem de expansão para o... Os... Há, liber, há liberdade, há liberdade para isso. É. É. Esperamos que assim o seja. A mais popular é, se calhar, a alfa alfacinha é de escaracores. Se quiseres falar sobre ela. Não, tá. Não é muito, Pronto, mas é um objeto simples, acho que na altura para o primeiro objeto a seguir ao meu xerico fazia sentido, hoje, presentemente, para nós já não faz sentido. Corvo. Queres ler esta? Olha, hum? o que estamos a falar do corvo, Pai, eu não tenho muito jeito para ler, mas vou, vou tentar. <risos> uh, o Corvo de Malandro. Mas leia se o... quiser aí no site. Querem que eu leia ou não? Vale a pena ler? Não vale é? não sou muito bom a ler, mas vou tentar. O corvo malandro, à porta da taberna ficava e até aprender a falar, mas do que ouve o Vicente gostava era de ver as senhoras passar. Aqui umas pernas roliças, ali outras mais delgadas, sem cometer injustiças a todas dava bicadas. Assim tinha ensinado pelo dono da taberna, mas descontente com o seu fado, decidiu passar-lhe a perna. Eu, que desta cidade, já fui eleito guardião, quando protegi a tempestade, o primeiro rei da nação. Agora está-o, eu destinado. A tornar-me rufião. E o corvo disse, não. E sem dar aviso à casa, estendeu longa a sua asa e tomou uma decisão: vou embora. E partiu. E assim pôs um fim à história. Mas em Lisboa persistiu com o símbolo da sua glória, da taberna nem memória. Mas ainda há quem comente, lá vai o Santo Vicente, que de Santo não tinha nada, nem Lisboa, menina e moça, escapou à sua bicada. Isto, pronto, no sentido um pouco também de fazer uma relação que eu estava a dizer um ao Ou seja, não é só uma relação com São Vicente, há aqui também um pouco da parte popular da cidade, quando nós desenvolvemos este objeto. E quando recriamos também a sua própria história. No fundo, o corvo aqui, a computação do corvo é estar associado à inteligência. E grande parte, por acaso, é que nos compra os corvos, não sei porquê, advogados e juízes, não foi? Sim, Houve uma grande encomenda que nós tivemos do César das Neves, era César das Neves, do juiz da... Pronto, quando ele saiu do de Tribunal de, de, de Lisboa, e que ofereceu, pronto. Não é? Agora, de forma popular, as pessoas associam o corvo à morte. O Martinho é uma peça que eu gosto muito, especialmente, porque nós realmente inovámos a nível da técnica que é o facto, há pessoas que não gostam, de conseguir tirar estes, portanto, esta textura toda a nível de uma prensa. Portanto, isto não é uma peça assim tão complexa de produzir, e aí nós fizemos várias experiências até conseguir o objetivo que nós pretendíamos, que é o facto de conseguir ter esta textura. Eles são vidrados nos tons dos óxidos muito utilizados as caldas de rins, dos óxidos naturais, o mel, o, que é depois o, o castanho-manganês e o, o cobre, depois fazemos uma mistura do, do outro. Uh, é uma peça que, embora nós temos a preocupação que, que ela passe a nível dos testes, de, do chumbo e do cábio, portanto, de autoclaves, que alguém pode realmente, algum dia, pedir a isenção do chumbo e nós temos esse cuidado, portanto, daí produzimos em fábrica, também certificada. Há quem usa ao contrário, é portanto, portanto, portanto, já, no RITS já usaram isto ao contrário para servir alimentos e se não quiseram. Pode ser uma peça decorativa. De, gostávamos muito de fazer uma peça grande, mas está, lá está. Temos limitações em termos de produção e depois do custo da peça, que também não é para já. Mas, Aqui os canários, que não trouxemos, que são pequenos pássaros, que são pintados à mão, uma técnica do aerógrafo. Aqui nas caldas não foi assim tão mas temos a fábrica de Sacavai que dominava, isto é uma influência, também é inglesa. Os ramos são em latão, fundidos artesanalmente. A mais valia da peça é que nós podemos recriar a nossa própria peça. Como... É uma empresa para a zona de... JFS. Que é, é, é, é, é, é, é, é, ah, é muito, Sim, foi muito difícil conseguir ter uma, uma fundição estou em Estou a ver com a questão da, das certificações das empresas que produziam que fundições, houve uma limpeza. Então, houve algumas que se mantiveram. E depois são peças que, em termos de, de acabamento, de corte, de recorte, é extremamente complexo. É. Os canários... Nesse caso, entregam já algum modelo para. Nós entregamos o modelo sempre. Nós fazemos, fazemos o modelo, aquilo tem uma redução mínima, não sei se é de 0.2 mais ou menos, e a partir daí, depois fazem o. fazem, fazem, fazem tipo o, o contramolde, depois voltam a fazer outra vez o modelo em aquilo tipo uma. Acho que é o material, não sei qual é o material, sinceramente. E depois, a partir daquela, daquela, daquela matriz, fazem os vários moldes. Tem que dizer sempre positivo e negativo. Ou seja, tem que funcionar sempre... É quase como no, no princípio da cerâmica, só eu duas partes. Prato Queres, falar? Queres falar? É. Muitas oliveiras é uma peça que é, que é inspirada principalmente na, na zona do Alentejo, ligada muito à, à questão das oliveiras. que grandes, As grandes produções estão lá. Mas, acima de tudo, é uma peça que tem um conjunto de referências também um, o Douro, também, o Douro, também, a Amazônia do Douro e os montes também é, são produtores de, de azeite. E quando desenhamos esta peça foi muito tendo em conta uh, os contornos, uh, uh, o nosso próprio território e que essa peça representasse propriamente isso. Quando havia a aplicação do azeite, Uh, a ideia é que ficasse um pequeno lago uh, e ao mesmo tempo uh, o, que, o que vai acontecer quando nós aplicamos o azeite sobre a própria taça vai-nos mostrar as várias densidades que ele tem consoante as alturas e consoante a, a cor vai-nos dar precisamente uh, a qualidade do próprio azeite nós a uh, do azeite vão-nos uh, <risos> <já faz risos> não... explicar -te. Aqui a madeira de oliveira, também uma madeira extremamente densa, que é a única madeira que permite o uso também para servir alimentos. Aqui também é interessante, é que a própria madeira cabe por ser peças únicas, ou seja, não há uma peça igual, ali não há uma peça igual, não, são todas diferenciadas, são todas únicas. Okay? Mão, Depois, aqui é uma é coisa interessante isso. também é o próprio jogo que nós podemos desenvolver em termos de, de mesa, ou seja, pelo recorte da própria peça, nós podemos quase fazer um centro de mesa e vamos construindo segundo uh, o nosso gosto pessoal, quase. A história está muito associada à, à evolução do azeite ao longo dos a história, nós não condicionámos, na altura, foi a... Que está onde é da é Não está cá. A, a Joana Bertolt que afinal, do... ela já me conhecia ou não conhecia. Foi através do demonstrador que achava que a Joana Bertolo era a escritora uh, ideal para escrever o texto. Eu falei com ela sempre pelo telefone e, e disse-lhe, ela aceitou. Quando ela me enviou o texto, eram para aí sete páginas, assim, Joana. Isto é muito complicado, porque dizer, eu própria estava a dizer à Joana que tinha que cortar o, o texto, mas tinha que ser e depois ela ainda... Uh, diminuiu, mas de qualquer forma é o texto mais tenso que nós temos. A Varina, que já falámos, já fiz aqui uma, uma fizemos com a questão de também de usar o próprio esboço que foi feito, isto até foi aqui no almoço, nós fizemos aqui nas casas, e que usámos o próprio esboço para mostrar a, a, a embalagem, a peça. A árvore de. Nós. Aqui consegue interessante interessante fazer duas. Posso, Aqui consegue é ser interessante uma situação que é: nós falamos de técnicas locais e agora falamos de uma outra técnica. Ou seja, não estamos aqui a falar de uma modulação direta, em termos de modulador, mas estamos a falar de uma modulação feita a partir de prototipagem. Esta peça, por acaso, teve foi feita aqui na, na ESAB, ou seja, foi modulada em termos de 3D e depois, a partir daí, realizamos. Hum, o próprio modelo, com algumas afinações que foram feitas ao longo da, da produção, temos que replicar aqui até a própria peça de topo. Todas as peças de baixo têm, estão todas estreladas com um conjunto de, de pontas. Neste caso é em inglês elas são várias cores, trabalhamos com as cores mais, inicialmente... não quer dizer que são as cores que nós achamos mais interessantes mas são aquelas cores que nós, em termos de mercado, são aquelas que funcionam mas é uma peça muito temática, é especificamente para o Natal o, o, o verde, o encarnado, o branco, são três cores que por norma funcionam depois desenvolvemos mais um conjunto de cores que vai mais ao encontro do nosso próprio gosto pessoal, esta aqui é, em é, vou chamar biscoi, mas não é biscoi, é porcelana, mas estamos a falar uma pasta onde não é vidrada pela parte exterior, ou o seja, greche, o grés permite-nos que a peça não seja vidrada, deixe ah, okay. não seja para usar, a nível de alimentos, tocar, é bastante interessante em termos de acabamento, é um grés fino, ela também tem um vidrado pela Isto parte interior, nas caldas, nós trabalhamos com a molde e o facto de eles Estar e trabalhar para o mercado externo. Os clientes cada vez são mais exigentes e tem que se melhorar as pastas. E agora o facto de estarem a trabalhar em inglês e nós realmente pensámos o um projeto para inglês. Depois a ideia da própria peça é que se possa desmembrar. Ou seja, elas são é um pinheiro, mas por sua vez também poderá ser um Sem conjunto caixas. de caixas isolado. ok Temos três peças, todas elas funcionam separadamente. Mas podemos ter uma caixa, e depois as próprias tampas servem de... Quase que é um, um jogo, um brinquedo, e daí depois decidimos convidar a Catarina Sobral para ilustrar, porque gosto imenso também do trabalho de, da Catarina. Pronto, ela na altura ainda não tínhamos pessoa para escrever, ela gosta imenso de trabalhar com o Ricardo, Henriques, e os dois, ele também gostou muito de projetos, desenvolveram a parte da ilustração e da escrita. O já tínhamos feito aqui um bocado de referência ao melro, basicamente... Olha, desapareceu. O peão é... Todos os dois que nós estamos aqui a falar, mas eles nos dizem-nos alguma coisa. Por exemplo, o caso do peão, o Sérgio, que tinha imenso peões, brincava o peão quando era criança. Por causa dos Melros, eu gosto muito de Melros. Sempre que eu vivi com Melros. Portanto, há sempre algo... As fotografias é portuguesas sempre para, para explorar, Umas do nosso próprio imaginário infantil, outras são símbolos que nós uh, temos em termos do, do país. Eu não vou falar sobre o pão porque já tínhamos estado a fazer a falar sobre ele. Acho que já ficou falado. Uh, o galo é... aqui não, o galo que curiosamente o não gosta nada <risos> dele, mas é uma peça que acaba de funcionar também no mercado lá tínhamos, fora. Tínhamos. <risos> Hã? O que é? O seguinte, não é uma questão de gostar ou não gostar. O que nós entendemos é uma coisa. Às vezes, quando estamos a... Nós formalmente podemos gostar imenso de uma peça e quando ela toma uma posição de quando é vidrada toma outra forma de estar. É... Precisamente o que está aqui é a peça que nós temos mais sucesso mas o que eu gosto mais é precisamente inatural é o grecho que vocês estão a visualizar e a ver aí é a peça completamente inatural e tem precisamente o registro formal que eu gosto em termos de galo não é questão de não gostar. É, é, o vidrado em si, não, não, nesta peça não, não funciona mas para nós é de uma boa sensação. Mas pronto. Mas pronto, aqui há um bocado as referências ao Galo de Barcelos nós Mas também o que... Galo, e o facto de estarmos aqui, não, isto aqui é importante. Tal e qual como a Varina foi das primeiras peças produzidas, até na própria molde, de nível figurativo em inglês, aqui é o facto de pintar a inglês. Hoje, presentemente, acho que a Bordal já está também aqui nas Calas da Rainha a desenvolver tem uma fábrica e que estão a querer também desenvolver vidrados para pintar em inglês mas aqui houve uma receptividade por parte da fábrica que eu nunca pensei portanto as coisas também se vão conquistando de desenvolver desenvolverem vidrados para pintar manualmente portanto isso é, em termos de objeto ele para mim ele vale pela parte técnica não é pelo pela forma em si mas mesmo a peça em si em termos de molde fábrica e é assim, eles são habituados a tipos de produções muito distintos ou seja, estes registros que eu voltava a falar de pintura a vidro para eles fogem completamente da caixa deles ou seja, da zona de conforto a questão dos, dos contornos ficarem completamente como a gente pretende, contornar completamente certinho, ou seja, para uma unidade produtiva, eles consideram isto quase um trabalho de ateliê. Diria, isto, é um, isto é muito trabalho de ateliê. E às vezes quando a gente vai exigir, calma que isto tem uma unidade produtiva. Isto tem que ser produzido em X tempo. Às vezes não é bem isso que a gente pretende, não é isso que nós temos tem que fazer. Pronto, e agora temos aqui, trouxemos, é. a imagem está ali no branco, mas trouxemos o castanho, porque assim esta Por peça ou se gosta ou se testa O Sérgio, isto, também esta é... Essa é uma combinação de dois é tipos de modulação, uma modulação feita pelo modulador e as, e as pernas são moduladas uh, em termos de, de um software 3D, que no caso é, é SolidWorks. E Foram todas lançámos E é uma combinação, uma simbiose uh, das duas. Foi trabalhada precisamente, primeiro tivemos a estrutura e depois a partir da estrutura começamos a construir o corpo é delinear determinadas texturas, que às vezes é extremamente complexo obtermos o resultado em termos de textura na peça enquanto protótipo. Em termos produtivos, isto parece que não é nada de especial, mas é por facto de... nós é isso, temos imenso cuidado não haver bocas de enchimento visíveis. Isto obriga a que haja mobília desenvolvida para a peça ser enfornada. Muito. Portanto, nós podíamos fazer isto de uma forma muito mais simples, que era chegar aqui, pôr uns pés e desvidrar, e... mas não, há uma preocupação em todas as peças... Entendo... Regemos por, exemplo, por cento... em números, Qual é a percentual custo da peça? Uh, este é o, custa o dobro da cerâmica. A cerâmica e assim, não tem um valor muito elevado, porque os próprios materiais o custo é baixo, é a mão de obra. É três vezes mais. Três vezes, pois é Agora, quando nós estamos a falar de latão, já quando nós estamos a ter as cintas, o facto de serem cortadas a laser, isto também já tem um custo elevado. É assim, Esta é uma peça complicada, Carrara. A peça de serena aqui em si, é a parte de... E mesmo vidrar, de não, não é banho, é assim, mesmo mas A questão da construção da deve... de mobília, não, não, não é difícil. Agora, a questão da, da estrutura metálica, é assim, são fitu... feitas uma peça, outra peça, outra peça. São soldadas, estás a ver? E depois, tudo isto em termos de acabamento, de recorte, de não, Quando eu fui à fundição e vi os senhores a fazer, vou o que é isto, eu nem tinha noção. Portanto, é... Isto é tudo recortado, manualmente. Portanto, depois, este, quando vai realmente o consumidor final, grande parte das pessoas não compreende. Mas eu acho que há uma franja cada vez maior de pessoas que se preocupam de é que os objetos são produzidos, quem é que os produz, e, e olhar para eles de outra forma. Portanto, é, é isso que nós procuramos. Mas, muitas das vezes, também fazemos Neste caso, foi o Indy que nos pediu para, para fazer os troféus, em que nós fizemos o corvo revestido a folha de cobre. Não foi? Foram os troféus de há dois anos para eles. Uh... Ou seja, nós não estamos fechados na nossa própria caixa e podemos fazer outros projetos. Mas aquilo que eu estava a dizer é uma verdade. É assim, nós, para pensarmos num projeto à parte, uh, o tempo que, nos, que nós levamos é demasiadamente é demasiado caro para podermos desenvolver um projeto, porque assim, eu, quando não consigo vender ou quando eu não tenho tempo para desenvolver ou uh, para estar a comercializar os nossos produtos estamos a perder dinheiro e esse dinheiro alguém terá que o pagar logo, o custo, hora, é um custo elevado. Por isso é difícil às vezes implementarmos isto num projeto uh, uh, que nos possam pedir e solicitar. Mas já fizemos alguns, este é um, o outro com quem está a fazer referência é outro. Ou seja, não queremos estar fechados, mas ao mesmo tempo temos quase a porta fechada. E isto tem a ver com a nossa rede de é a parte comercialização... mais complicada que com o designer, que é a parte comercial. Eu acho que o designer nunca deve ser comercial, mas nós, por necessidade, uh, temos que o fazer. Uh, nós começamos portanto, aqui em Portugal, a apresentar o projeto uh, em Lisboa, algumas lojas que eu considerava que eram as mais importantes. Uh, depois comunica sempre por e-mail, Portanto, e as relações vão nos contactando. As redes sociais nós não trabalhamos assim tão bem, portanto, às vezes é porque não somos muito redes sociais, mas é, eu hoje diria que era obrigatório, quer queiramos ela ou não. Nós fugimos um pouco e, e se calhar, o mínimo. o mínimo mesmo possível. O que nós fazemos é realmente eh, apostarmos, mas com o apoio de fazer uma feira internacional. Uh, isso tem custos? elevados, mas eu ainda considero que é a forma de, de nós conseguirmos chegar ao logista de uma forma mais direta, porque assim, andar a viajar, hoje em dia, realmente vai-se a Londres, e não, não custa muito dinheiro, não é uma viagem, vai-se e vai... vai, -se, vai. Mas depois, organizar as reuniões é difícil, portanto, recebermos. temos empresas novas, eu já, me acontece muitas vezes que eu estou lá na mesa e que vão lá lojas, quando me dão o cartão, que eu fico, bom, estou a falar com estas pessoas. O que acontece é que depois começam-nos a questionar quantos anos é que tem a tua empresa, como é que é. E é muito difícil de apostarem, portanto, leva o tempo. Também considero que não é o facto de ter muito dinheiro às vezes e dizer ah, não, não sei quantas feiras, que as coisas vão funcionar. Eu acho que não, que é um processo de aprendizagem. Que às vezes deveria ser iniciado, se calhar até mais cedo. Nós iniciamos aos 40. <risos> Mas eu acho que, é, que são processos de aprendizagem. Eu acho que não há verdades absolutas para nada. É estar no terreno e fazendo-se, não sei. que é importante é assim, eu sentir um bocadinho, nós trouxemos este mapa. Uh, é no sentido, nós somos pequenos, mas vocês também o são, e acho que uh, tudo é possível, uh, o que é preciso é trabalhar. Uh, isto para dizer o quê? O que a rua estava a dizer, nós fazemos uma feira, sim fazemos uma feira, uma feira que é muito cara, sim, é verdade. Mas é a única forma de nós começarmos a pontilhar o mundo, não é estarmos a dizer que estamos a vender online uma peça, é vocês dizerem assim, eu consigo implementar este projeto em várias lojas, em várias boutiques, e isso que acho que é importante. É assim, a mim não me interessa estar ligado ao Facebook e estar a vender a uma pessoa que está na Austrália. uma pessoa que... Isso é importante, é óbvio que sim. Mas o importante é vocês irem para o terreno e fazerem, ou fa fazerem ações diretas. Uma uh, estava vai dizer vamos a Londres, ou vamos a Paris, ou vamos a uh, Nova Iorque, ou vamos a onde, onde quer que seja, com certeza mais por uma questão de proximidade pela Europa, devido à questão de portos, de porque por os portos é, são extremamente uh... caros. Mas é, é então, para vos dizer é... que... Podemos ser pequenos, podemos trabalhar, podemos tentar chegar a um determinado ponto mas nós conseguimos criar uma rede e essa rede é importante que vocês a criem porque é a única forma de vocês conseguirem espalhar o vosso trabalho fora de Portugal, na minha opinião. É um a filosofia que estamos aqui, Só se vocês olharem pela zona da Europa, é a zona que está mais pontilhada porque é a zona mais fácil de explorá -la. Sim, mas estamos, estamos na, em Singapura, estamos no Brasil, mas é assim, só para vocês perceberem, eu mandar uma caixa, talvez com 10 kg desta altura, para o Brasil são quase 100 euros. Extremamente caro. Uh, mandar uma caixa, por exemplo, para Singapura, do, do mesmo tamanho, são capazes de ser 150 a 200 euros. Estão a ver? Mas ou há sei, clientes que preocupam e não há problema para cria, cria uma coisa extremamente interessante para o próprio cliente. Ou seja, como poucas pessoas vão comprar, o meu produto é exclusivo lá. Isto às vezes são opções que têm a ver com os próprios lojistas. Isso é interessante. Pronto, são algumas lojas com os produtos enquadrados nas lojas. Por aí. E pronto, basicamente, é o culminar do nosso trabalho é quando chega ao consumidor final e fica fechado. Não queres Uh, no, no Também como o professor falou, né? de, no, nos concretos, não é isso que o mais ou menos uma porcentagem, porque ao fim e cabo, o, o vosso produto, a nível de packaging, de história e de educação, isso tudo acaba por compor uma, uma identidade que vende e que cria uma ligação... Que público. é cara. É, é, como é que mais ou menos se divide os lucros, ou se é só um convite e a pessoa cede a história ou produz já estou Olha, é, é, às vezes é muito... Como é que esse trabalho é pago? É isso? as pessoas uh, Isto às vezes é, é muito complicado para nós. <risos> Porque o facto, muitas das vezes, o ilustrador diz olha, gostava de trabalhar com aquele autor e depois eu faço esse contacto. No fundo, nós fazemos essa ligação. E a minha preocupação, por exemplo, com o Afonso, uh, combinamos. olha, encontramos-nos ali no Chiado, ali na Bertrand, e eu, assim vou, vou falar com o Afonso Cruz, porque eu lhe vou pagar, porque ele acabou de ganhar o prémio da <risos> literatura. Quer dizer, este ah, é um bocadinho complicado. Mas o que é certo é, se a questão de tu explicares da forma mais natural o teu projeto, seres autêntica, e dizeres, olha, as minhas condições são estas, Uh, isto é o que eu posso fazer. E depois logo vês. Depois tu tens surpresas. Até ao momento, nunca nunca ouvimos ou um não. Quer dizer, uma vez houve uma pessoa que veio o autor... Que é o seguinte, eu, é talvez o autor que nós temos, ele e o António Torrado. São talvez os dois autores mais conhecidos que nós temos no mercado. E são precisamente os dois autores que nos levaram menos dinheiro. Ou melhor, Sim. não levaram nada. <risos> <risos> Uh, o Alfonso Cruz nos disse Olha, eu gosto muito das vossas peças, eu quero Quero Não. corvos e quero melros é que Ele disse, porque às tantas é assim mas, mas, mas eu tenho que okay, pegar eles. Eles, eu só quero Pronto, um corvo em Pronto, exatamente meu. a mesma coisa uh, A Mafalda, na altura, falou com ele Nós tivemos quase uma tarde uh, a comer gelados Acho que foi na altura, porque eu queria gelados tens a comer gelados E, e depois o um pagamento como é que é? Porque nos assusta uma pessoa como ele O que é que a gente vai pagar? Quanto é que ele nos vai pedir? Simplesmente, quis umas peças. E na altura, quis dois peões, um peões. Que assim, uns melros também. Não, sim, o é assim. que eu ofereci peças a outro. Foi assim. Mas foi assim, portanto, às, às vezes, vezes quem é menos não somente, é... Às vezes quem é menos conhecido é aquele que os ah, preços de valores. Há uma pessoa que nos faz as traduções nós, de... Pessoa, só para acabar, um ilustrador que me pediu... 2 mil euros ou 3 mil euros e disse, não, obrigado. <risos> a única coisa que a gente pode dizer é não, eu não tenho não. capacidade financeira para o fazer. E depois, para o final, disse, eu faço pelo que tu queres. É assim, eu só tenho um, só um determinado budget de para, este... para, para aquele projeto. Se eu começo a implementar um valor muito alto para a, para a ilustração, alguém tem que o pagar. Quem o paga é o consumidor final. Se o consumidor final tem que o pagar, automaticamente a peça também nos exponencia. É assim, o que acontece? No mercado nacional é onde nós temos a grande fatia do nosso mercado. Mais de 50% é o mercado nacional. E eu tenho que ter capacidade de poder vender. Ou seja, as pessoas têm que olhar para aquele valor e dizer assim, eu dou valor para esta peça e há valores que não são proibitivos. Ou não, é ou nós é que não tentamos... é podemos pagar, quer dizer, com é a nossa estrutura, mas é uma questão lógica. Que a pessoa se quer muito trabalhar com aquela pessoa é contactá-la e depois, logo se vê, como é que corre. Ou não é sempre então, é claro, tipo, proibitivo. Às vezes acontece, ligam resto... pessoas, e eu assim, bom, mas é mesmo, uma vez, <risos> com a situação de uma pessoa, e depois era mesmo, tanto porque encontrou o um corvo numa loja, e ele também queria para ele, e fez questão de telefonar, queria me telefonar, queria-me conhecer, e pronto. E depois estás com elas, são pessoas normais, não, é? Como não há qualquer problema. Portanto, acho que não há que ter medo. Um bocado, porque a questão de uma decisão do uma história, eu gosto porque, em resposta, não queria ouvir, não é? <risos> é? Existe também esse, esse tipo de pedido por parte dos coreanos, ou seja... Dos fungistas? Sim. dos lojistas, é assim, nós não damos muita oportunidade, porque, pois assim, é assim, álbuns, e... assim... o que é que nós costumamos fazer? Muitas das vezes é mostrar, em, pelo menos não. em dois não. sítios, que nós temos mais à vontade com as pessoas, e que, nos, no fundo, também são os nossos maiores clientes, é quando estamos em fase de desenvolvimento, mostrar as peças. Porque eu acho que isso é o mais importante, muitas vezes isto, e o projeto também acho que não ganha muito, de estar só fechado entre mim e o Sérgio, e um pouco mais. Uh, e partilhámos. Uh, mas não. há dois projetos que sim. O Prato de da de Zé ah, Zé foi um sim. dos projetos que nos solicitaram pois porque teve ver a... uma, uma necessidade César. do mercado. Uh, começaram, nos disse, olha, é assim, há uma peça que, para mim, na minha ótica, enquanto logista, que não existe no mercado. Existe! Mas não é, não, não existe aquela foi, que faz sim, aquela, aquela, aquela, aquilo que nós queremos. E pronto foi a partir de que nós começamos a estudar e esta sim, peça? Sim, ainda Outro dia, por exemplo, estava com... Sei uma o Maurício lá do Nome da Rosa, que vai lá fazer um jantar, lá daquele jantar lá no... Como é que é que lá em Sintra? Não interessa. E que ele estava a me dizer que oh, eu gostava muito que me fizesses aqui estas peças. Pronto, agora não vou estar a dizer, porque não sei se vou fazer ou não, porque há essa necessidade. Sim, pode acontecer. Mas não. Mas muito. Não é, não é muito normal. Não é, não é muito normal nos pedir. Não sei se querem perguntar mais alguma coisa, se querem levantar alguma questão menos clara. Sim! Não? posso falar questão? Ninguém quer mas assim, há pessoas que gostam, outras que não gostam, o que é natural, não é? Acho que Pronto, pronto. Para... O conceito, de Acho muito o conceito, santo. faz sentido, não faz sentido. Podem dizer que não concordam com Exatamente. isso. Exatamente. Não quer então, dizer. Que, que a é gente há. Pode... É é uma coisa que acontece. Eu já. cada coisas, Sim. Não, ali, qual, qual? quando nós lançámos o grilo, quando lançámos existe... o grilo, a ideia é que é assim, que ele esteja também ligado um bocadinho ao naturalismo, é? ao, neste caso ao zoomórfico, a ah, esse mundo. O que acontece é que também nós percebemos que há imensa gente que tem fobia ah, aos insetos. E que o branco é e o preto, estamos. eu não sei como é, aqui, mas as pessoas adoram branco e preto e casas brancas, só com pretos e cinzas, e daí nós lá está, à parte comercial, nós não fugimos. A é ela tentamos haver aqui, haja já aqui um equilíbrio, mas e daí lançarmos o grilo branco com as patas em... só em dourado, e funciona, pronto, eu pessoalmente não gosto <risos> tanto, mas ele funciona. o branco? Sim. Neste caso também, por exemplo, aqui da história do, do grilo não é ninguém assim conhecido, mas foi uma pessoa que veio ter, que é aqui da... eu acho que ela até é das Caldas, neste momento não vivo nas Caldas, e que veio ter comigo, o fenôme e disse que gostava muito de, de escrever uma história. E na altura, olha, estou a pensar no. Estamos a desenvolver um grilo, não sei Para mim, tudo bem. Portanto, não tem que ser nomes sonantes. Não, não é esse o objetivo também do projeto. Se tiver que acontecer, acontece. Mas se não tiver, não, não procuramos. Já nos aconteceu, por exemplo, então eu posso dizer, do Walter Ogemai. Foi cá até connosco, queria muito conosco connosco e tudo, só que depois eu queria que nós fizéssemos um objeto que eu disse: atenção, eu não me vou pôr neste campo, neste tipo de registro que pretendia. Portanto, e se calhar era ótimo também tê-lo no projeto, mas não ia encontro, nem eu achava que tinha bagagem depois para desenvolver aquele tipo de projeto, e era muito arriscado em termos comerciais. Que tínhamos uma Nossa Senhora de Fátima. A primeira, a Nossa Senhora mas houve uma, houve uns Fátima uns que se de Fátima. Ele escutou-se uma mas altura, não que eu que não é me é recordo isso. o nome dele, não sei se. Ele, Ele não, trouxe as não imagens. Ele se uma imagem para nós visualizarmos, só que era uma Nossa Senhora de Fátima, onde tinha uh, definido uh, partes corporais do corpo da mulher. A zona mais do, do, dos, dos seios, das pernas. É assim, nós, nós não vamos entrar, estamos no segundo ano, assim, o, o, o cariz religioso é complicado e às vezes uma crítica pode, sim, sim, sim, sim. pode abanar um, um pouco connosco, pode abanar um pouco Não quero dizer que agora, não sei se era é o momento ideal, não sei, mas que já podíamos estar um pouco mais à vontade para fazer, na altura nós dissemos, não, não podemos. O conceito, eu acho que é, que é super interessante e, e permite uma, uma plasticidade de mercado bastante vasta, pelo menos né? a nível do mercado nacional, um, trabalham, também que eu estou a entender, com a cultura portuguesa e com a cultura das histórias portuguesas. Uhum. No entanto, a maior parte das histórias que, que nos apresentam são muito próprias de uma região concentrada, que a região mais ou menos centro, centro-oeste. Aí. E passou -me pela cabeça, para menos eu sou de Algarve, sou de Olhão. Sim. E há montes de histórias de próprias, de bastante peculiares, de cada, de cada cidade, de cada terra. Poderá ser interessante desenvolver isso, potenciar a cultura portuguesa dentro da própria cultura portuguesa. Porque há histórias da minha cidade, muito pouca gente conhece fora do Algarve, fora claro. daquele nicho. E poderá ser interessante desenvolver isso. Ou seja, sim, sim. funcionar como um eco de, de, de pequenas culturas portuguesas dentro de uma grande cultura portuguesa. Uhum. Se é lá, sim, sim. Sim. E, sim. O que acontece é o seguinte: eu, o eu, por acaso, já fiz referência a isso. Nós, quando começamos, fomos buscar aqui objetos com algum cariz mais relacionado com uma determinada região. E começaste -se bem: aqui é a região centro. Mais, mais propiciamente, a questão da região de Lisboa. Isto tem, a ver, tem muito a ver com a, a, a ponte que existe entre Caldas de Lisboa e, e pela rede de lojas que existia em Lisboa, no sentido de nós podermos ter uh, manobra de comercializar as nossas peças que nós fazíamos. E por isso é que está mais fechado nesta zona. O que não quer dizer que não estejamos, não estejamos a abrir o nosso leque. Nós, quando falamos do Natal, não estamos a falar de nenhuma região específica. Aqui já foi um pouco também a pensar porque já estávamos a internacionalizar a marca, já tínhamos que tentar, com certeza, abrir um pouco, apesar de estar muito enraizado na nossa própria cultura, mas é, é, é universal. E O que não quer dizer é que não vá ao algarve como não vou ao Minho. Eu tenho peças desenhadas neste momento do Minho, só que ainda não estão cá e fora. Os canários, uh, Temos de ter a alguma, alguma calma a, a as peças cá fora. Tudo isto, estes lançamentos que nós fazemos, Qual? são peças que são caras, que fazer tal stock custa-nos dinheiro apesar da gente poder fazer uma, uma, uma, uma mini-série ou uma série mais reduzida é caro, desde fazer, fazer as caixas, fazer as cintas, produzir moldes, produzir madres Isto tudo para dizer um é que nós queremos modelo. muito desenvolver peças mas depois que... tem de que haver o equilíbrio da parte criativa com... e a parte... Todas elas são cortes a laser, atenção! É, tenho... é. às vezes para Só o a, a laser custa quase tanto impressão que há aqui opções, não é? Tem que haver um equilíbrio. Um delas, porque não é? conferem Sim. uma imagem de produto, não é? mas que tem custos, quer dizer, não é Sim. Não é só querer desejar. Exatamente. Não é? Aquela é é que é que é questão não. de desenvolver peças, do, do projeto, é muito interessante, mas claro, depois torná-lo real. é? Não é? Mas, o objetivo também da caixa é que ela também não fosse, nada. estamos a falar de objetos em faiança, não, não, não, não fazia sentido estar aqui a fazer uma caixa muito sofisticada, tal e qual como objeto do, o valor do objeto. Portanto, isto estamos a falar de faiança, já por si já tem um, um custo. Mas há aqui um jogo ao carradas que é importante falar. Por exemplo, nós quando, e a Ruth disse no início, que é, nós quando pensamos às vezes nas peças e a questão das dimensões, como tu disseste. Nós pensamos muito já naquilo que nós temos em termos de linha. Isto de modo que, quando eu possa produzir esta caixa que é para o acordo, eu sei que, se precisar imediatamente para ali, eu vou buscar esta gestão que eu tenho aqui. Mas que, por sua vez, a terceira também já lá tenho. Ou seja, há uma gestão de, de material e de stock, como estava a dizer, nós compramos, temos que pagar. E aqui, assim, tudo bem que eu tenho que fazer as 500 ou as mil peças, é caro, é óbvio, mas uh, papel, se for bem tratado, ele conserva-se. Uh, apesar de termos um espaço com alguma umidade, <risos> ainda quando paguei a luz fiquei assim um bocado naquela, mas tudo bem. Mas consegue-se conservar e consegue-se manter com uma boa qualidade. Uh, por isso, ah, tem que haver aqui uma boa gestão de todo o que é projeto. Uh, e quando nós pensamos, por exemplo, a caixa daqui tanto funciona que é esta... Alguns... pronto. Aquela caixa dá, por exemplo, para a varina, ou seja, tenta tentamos que as peças sejam manobradas dentro de caixas, por forma a que possamos aplicar outras peças. Pronto, por isso é importante, quando se desenha, ter em conta uh, um conjunto de fatores, de modo a que é, os pois... custos sejam reduzidos, apesar de serem altos, como é óbvio. É sempre a mesma fazer as administrações? Não, não, nós convidamos várias pessoas a fazer a parte. Há uma outra que pode estar repetida. Uh, por exemplo, agora vamos... à próxima peça foi feita aqui com com o Bruno Reis, também estou aqui próxima tá peça a ilustração ok. já, não vem, já não vem, Pode né? né? Uh, Fiz esta e foi, então vamos fazer agora as próximas peças. Como a gente está a fazer uma peça que tem referências aqui das caldas... O uh, próximo projeto é assim um bocadinho mais polémico, já tem muitas altas. A própria ilustração já deixa de estar na embalagem e vai passar para a peça cerâmica e é a primeira peça, que não vai ser produzida nas Caldas da Rainha, por muito que o cara não consiga que ela seja aqui produzida. Portanto, eu já estive ali <risos> pronto, para fundamentar, porque custa-me imenso, gostava que todo o projeto fosse tudo produzido, mas é muito complicado. Portanto, e agora tem que haver aqui alguns, o ilustrador e quem desenhou, portanto, é aqui das Caldas. Não, não é porcelana, não. Uh, não, não é... Não, é não, não, não, não, não, não, não, não, não. Não, não, não, não, é, não, não, não, é, não, não, não, claro, não. Mas, mas, mas não faz... Mas, a mas, peça, sim, sim, que sim. Que sim que são não. não, vai ser a questão também dos armes, as técnicas os Não quer dizer que a gente não precisasse muito trabalhar porcelana. As questões... O projeto lá do Roger é porcelana, portanto, mas não tem nada a ver, mas foge. Aqui, que, a questão também de portanto, é pintura porque nós fizemos questão de ser pintado manualmente. Hoje, presentemente, já há técnicas de impressão, não sei se vocês conhecem, que se pode tanto fazer logo produções uh, diretas, mas nós não temos interesse tanto em ter esse tipo de produto. tanto vamos buscar mesmo a pintura manual. E é complicado. Apesar desta zona ser muito grande em pintura manual. Isto, isto até, até o final do século XX, trabalhava-se muito em pintura manual. Se a própria molde pintava muito As manualmente, da, da mas subtilha. todas essas fábricas fecharam e hoje, presentemente, não, não há produção de pintura manual aqui na, nas escalas. Não sei se não levantar mais alguma questão. Sim, não? Estamos uma grande seca. Não gostaram, olha. Claro, não, não. Olha, para fechar, eu, com eu, certeza, eu não só. Eu gostei. Para fechar, sei, era um bocado um aqui, um agora é um bocado fazer uma relação connosco, não quer dizer que ninguém tem que copiar ninguém, não é isso. Mas o que eu acho que é importante é que peguem projetos vossos e tentem se lançar. Eu acho que há uma altura que aquilo que eu costumo dizer é assim, quando nós temos um apoio ainda, vocês não têm projeto 2020 20 às vossas costas nem Nenhum apoio da comunidade europeia, mas o, o nosso apoio familiar é extremamente importante para nós podermos criar raízes, para podermos fazer alguma coisa em termos de futuro. E quando vocês tiverem, têm isso, e tentem aproveitar e isso. criarem ferramentas manhã, para vocês evoluírem, para quando saírem daqui. Porque uh, o custo, o vosso custo de vida é caro, por muito barato que seja, ok? quando são vocês a financiarem-se. Por isso, têm que vender muitas peças, ou vender poucas, depende do valor de cada uma delas. Comecem a pensar em alguma coisa. Eu acho que, isso, acho que é o melhor que nós podemos tirar daqui, é pensar em projeto, pensar por projetos cá fora e vamos viver disto. Está bem? Está bem. Ah, este queria acabar assim, está bem? Está bem.